Então, é nos dado um referencial cartesiano onde está representada parte de uma função quadrática, que é esta parábola que aqui, aqui está, que desenhada pela letra F. E temos também um triângulo AOAB, que é o que também está desenhado na figura, que agora não vamos, não vamos falar. Dizem-nos que o ponto O é a origem do referencial e... Admitimos que a minha função quadrática é f de x igual a 3x ao quadrado. E pedem-nos para resolver uma equação que é o f de x igual a 5x menos 2. Vamos lá ver, então vamos fazer esta equação. Então, temos o f de x igual a 5x mais 2. Já sabemos que o f de x é nos dado aqui, que é 3x ao quadrado. Então, ficamos com 3x ao quadrado igual a 5x menos 2. É uma equação do segundo grau. Passamos tudo para o primeiro membro para podermos aplicar, então, e para podermos tirar quais são os coeficientes para a fórmula solvente. Então, temos o A, que é o 3, o B, que é o menos 5, C é igual ao 2. Então, basta-nos agora aplicar a fórmula resolvente, substituindo os coeficientes pelas suas letras. E agora passamos à fase da resolução do exercício. Atenção aqui aos sinais. Menos, parênteses, menos 5, menos, com este menos, vai dar 5 positivo. Continuamos a fazer os cálculos. Passamos, não se esqueçam que... Chegamos a esta fase, dividimos em duas equações, a parte da raiz positiva e a parte da raiz negativa, e obtemos, assim, o valor do x. Logo, a solução da minha equação será o 2 terços e o 1.